E a gente está falando de conteúdo e vamos falar um pouquinho mais sobre Inbound Marketing, sobre você ter iscas quando as pessoas chegam até você e você faz uma nutrição. Hum? Já falei tudo? Solta a vinheta, meu alcoolino! <música> Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, aqui a gente está falando de forma sucinta, dando dicas sobre marketing e estratégias de marketing digital para o seu negócio, para você startar cada vez melhor os seus projetos. Seguindo a sequência sobre conteúdo, tem um tipo de marketing, um tipo de estratégia chamado Inbound Marketing, isso vem muito do marketing feito de dentro para fora, e o que seria isso? Seria, eu estava falando no vídeo de conteúdo, sobre conteúdo ser rei, mas seria uma forma do seu conteúdo trazer algum benefício para o seu público-alvo. E qual é a melhor forma de fazer isso? Geralmente, nas várias estratégias de inbound marketing, existem várias estratégias. Quando você pesquisar aqui no YouTube, quando você pesquisar no Facebook, você vai encontrar uma série de estratégias, uma série... É, de dicas para você produzir conteúdo, para você produzir iscas, produzir o que a gente chama de inglês em magnets para você atrair o seu público-alvo e fazer uma gestão deles. Uma grande é, forma que é feito é isso através de e-books ou vídeo-aulas. Então vamos imaginar o seguinte, uh, o seu público-alvo ele tem uma dor, né? ele tem um problema, a gente chama de dor, a gente chama do, da causa que vai fazer com que ele procure os seus serviços, mas ele não sabe que seu serviço existe ainda então o que ele está fazendo? Ele está procurando por uma solução para o problema dele, a questão é que muitas vezes ele não sabe qual é o problema todo que ele tem, ele sabe apenas um pequeno problema, é aí através de uma simples isca como um e-book falando de forma superficial sobre o problema que o seu serviço, o seu produto vai resolver que aquele público-alvo vai encontrar você nas mídias sociais, vai encontrar você no youtube, vai encontrar você no google e ele vai fazer um download do seu e-book ou vai querer ver um vídeo e ele vai se inscrever para isso ele vai deixar um e-mail em troca, essa é a moeda de troca o e-mail, o contato é, dele em troca da primeira resposta, da primeira informação sobre aquele problema que ele tem e aí ele vai conseguir entender como ele, como ele pode começar a resolver aquele problema só que ele precisa de mais informação é aí que a sua estratégia de inbound marketing começa a fazer sentido. Onde? A gente falou lá, lá atrás, veio aqui nos cards, aqui, sobre ferramentas para você fazer toda uma nutrição do seu público-alvo através de e-mail marketing. Então o seu público vai começar a receber e-mails com mais informações sobre o seu serviço ou sobre aquele problema na qual ele pesquisou. E assim ele começa a se engajar com a sua marca e ele vai entender que a sua marca, que você, como um especialista naquilo, pode resolver o problema dele e aí ele faz hum então é esse tipo de problema que eu tenho e é assim que se resolve ele vai começar a guardar a marca, o seu nome e o nome do problema que ele está querendo resolver é assim que ele vai começar a se engajar cada vez mais com o seu produto com o seu serviço e ver como ele vai resolver até ele comprar ou reservar ou marcar uma aula grátis para resolver o problema que ele tem e vamos falar sobre um exemplo prático disso por exemplo eu tinha um cliente que era um personal coach é um lifestyle coach que eu atendia ele lá no Leste Europeu, na Croácia. Então o principal o primeiro problema, né? a forma inicial, essa primeira camada que os principais público-alvo, que a pessoa, o cliente que procurava ele tinha é que ele não conseguia é, falar bem em público. Essa era uma das características dos muitas outras questões que aquele público-alvo queria resolver. Então, eu sabia que as principais palavras-chave era falar em público, que esse era o principal tema, como falar em público. Se você pesquisar um pouco, você vai saber que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Ok, com isso em mente eu comecei a criar histórias, utilizar personagens, vídeos e criar e-books e materiais para ajudar as pessoas a falar em público, a se comunicar nisso. A gente consegue fazer um e-book onde as pessoas baixem aquele conteúdo e começassem a se engajar com a marca daquele meu cliente. Num segundo momento as pessoas queriam melhor suas apresentações comerciais ou essa era uma, uma vertente de algum público-alvo que ia mais para é, corporativa. Ou as pessoas queriam aprender a se relacionar com outras pessoas, a estabelecer amizades ou relações, networking. E era uma outra vertente. E aí eu tinha videoaulas grátis disso. As pessoas iam recebendo e-mails e iam começando a se relacionar cada vez mais, cada vez melhor com o meu público, com o meu cliente e entendendo cada vez mais o problema. Até que em um dado momento elas eram convidadas a um seminário, onde elas iam entender mais a proposta, como de fato resolver o problema delas e quanto isso ia custar. Muitas pessoas convertiam naquele momento e as que não convertiam ficavam no marido de espera e algumas entravam em contato e outras a gente criava promoções para o futuro. Assim a gente cria linha de espera e pode fazer é, vários lançamentos. Então, estratégias de inbound marketing wild, tem uma série de coisas que a gente pode conversar, mas eu quis trazer aqui um overview, que, já que a gente está falando de conteúdo. E muito obrigado, eu sou o Bruno Pérez, valeu por você estar aqui no Guia de Marketing. Me inscreve nas minhas redes sociais que aparecem sempre aqui. Se você não viu os outros vídeos, eles estão por aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa seu comentário e até a próxima.